Professora, recebemos ano passado doação de uma empresa. Pessoa jurídica, fonte vedada, portanto, lamentavelmente. Foi um equívoco, pois era para ser da conta pessoal do sócio, mas a secretária acabou transferindo da conta da empresa. Ocorre que ninguém atentou para isso. O recurso não foi utilizado. Posso devolver agora a empresa doadora? Não é Posso devolver agora para a empresa doadora, não é? Assim, não terei problemas nas contas. Não. Você disse aqui que você recebeu isso no ano passado. O prazo para devolver recurso recebido de fonte vedada é até o mês seguinte, o último dia do mês seguinte. Nesse caso, você, esse mês seguinte já passou. Então, quando passa esse período, o que, que faz esse dinheiro? Rony, tesouro. Tem que preencher a GRU, a GRU de vocês, preenche a GRU e manda para o tesouro. Recursos de fonte vedada, recebido, não deve ser utilizado, não pode ser utilizado. A utilização, ainda que parcial, compromete a regularidade das contas de forma a realmente macular a aprovação. E não esqueça que o prazo para esse recolhimento é até o último dia do mês seguinte. Passado esse prazo, para regularizar isso, é recolher ao Tesouro Nacional. Então, recolha ao Tesouro Nacional, junte a GRU, a GRU, lá na sua prestação de contas, e aí você vai estar regular, graças a Deus não foi utilizado, então isso aqui não vai macular suas contas, porque você vai recolher ao Tesouro fora do prazo. É claro que vai ser o exame né, do juiz quem vai decidir pela regularidade ou não do restante da sua prestação de contas.